Na última videoaula, nós falamos sobre sobreposição e polimorfismo. Entretanto, muitas informações ficaram de fora. Então, para cumprir esse buraco que ficou, eu optei por fazer sobreposição e polimorfismo parte 2. Nosso código modelo que a gente vai usar para sobreposição, ele é muito semelhante ao código que usamos antes. No caso, nós tínhamos uma classe arma, aqui. Uma classe espada, que acaba extend desarma. arma. E nós sobrescrevemos o método dano que simplesmente usa um dado, pega o um bônus, essas coisas todas que a gente já viu. Já nesse caso aqui, nós temos uma nova classe chamada Super Espada. O que é a Super Espada? Ela, assim como a Espada, recebe um bônus. Esse bônus é um inteiro. E ele extends a Espada. E aqui nós começamos a ver uma coisa interessante. Espada possui um construtor aqui. Esse construtor, ele recebe uma variável bônus. Então, obviamente, nós precisamos... Na hora que estendemos, falar que a espada recebe esse bônus. O que, que eu estou fazendo exatamente aqui? Eu estou chamando esse nosso construtor aqui da espada. Certo, mas o que, que eu estou passando para o construtor? Eu estou passando o bônus vezes 2. Espera aí, de onde vem esse bônus? Esse bônus aqui, que eu estou passando para esse construtor, ele vem desse parâmetro aqui. Ou seja, eu estou fazendo o construtor da super espada chamar o construtor da espada. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar no caso de sobreposição é porque não são só os métodos que podem ser sobrepostos, o construtor também pode ser sobreposto. No caso, para sobrepor um construtor, eu simplesmente crio um novo construtor que nesse novo construtor que está aqui, e chamo o construtor antigo de alguma forma. Quando a gente for ver polimorfismo ainda nessa videoaula, nós vamos ver que polimorfismo de construtores é um pouco diferente do polimorfismo de métodos. Então tudo bem, estamos sobrepondo o dano. E aqui nós temos um código bem interessante, super.dano. O que significa essa palavra-chave super? Super é uma palavra-chave da linguagem escala que significa a classe pai. Ou seja, quando eu vou usar super para qualquer coisa, eu estou me referindo à classe pai. Consequentemente, o que eu estou fazendo nesse método, eu estou chamando o dano, este dano aqui, da classe pai, que é a classe espada. Isso eu estou chamando de dano anterior. Nas linhas aqui de baixo, essas duas linhas, aqui é um código para rodar um dado de seis lados, dado comum que a gente tem. E aqui eu estou adicionando este dado ao dano anterior. Qual que é a coisa que a gente tem que pensar aqui? Quando eu chamar dano, primeira coisa, ele vai chamar o dano anterior da classe pi. Como na classe pi eu falei que ele extends o bônus vezes 2, então esse bônus aqui sempre vai ser multiplicado por 2. Então, se aqui dano era de 0 até 5, mais um bônus, nesse meu exemplo aqui, quando eu chamar super ponto dano, ele vai ser de 0 até 5, mais o bônus que eu passei para super espada vezes 2. Eu copiei aqui o código da super espada para ficar mais fácil de identificá-lo. De novo, eu defini um método aqui chamado calcular dano, que faz exatamente o método calcular dano fazia no nosso código anterior, do slide no vídeo anterior. Ele simplesmente recebe uma arma qualquer e chama ponto .dano dessa arma. E aqui eu estou definindo um identificador chamado super espada, que ele é um new super espada 3. E eu estou chamando println calcular dano de super espada. Num dos testes que eu rodei, esse valor é 13. Claro, como esse valor é randômico, então pode ser que dê números diferentes. Mas o que é esse 13? E essa é a parte interessante. 0 até 5 vezes... O bônus multiplicado por 2. Que aqui a gente viu que na hora em que a gente extende o bônus, a gente multiplica o bônus por 2. Esse é o dano anterior. E depois, a gente pega esse dano anterior somado a um dado de 6 lados, ou seja, um número randômico de 1 um até 6. Qual é a lição que fica aqui? A lição que fica aqui é que quando eu herdo uma classe de outra e sobrescrevo um método, eu posso chamar qualquer método da classe pai interagir sobre eles. Ou seja, quando nós temos uma classe pai e nós queremos, na classe filha, por algum motivo, chamar algum método da classe pai, então nós usamos super.método. Agora sobre polimorfismo. Em polimorfismo não existe muito mais o que falar, apenas que no polimorfismo a gente pode ter construtores polimórficos. Se eu tenho, na minha classe, eu tenho um construtor que espera três parâmetros, nome, sobrenome e idade, então eu posso ter um outro construtor que espera dois parâmetros apenas, por exemplo, nome completo e idade. E um outro construtor que espera só nome e sobrenome e põe uma idade padrão. Claro que a gente poderia também colocar aqui a idade padrão, mas... Para efeito didático, isso daqui funciona. O que é importante aqui, antes de mais nada, falar? Primeira coisa, nós temos algumas palavras-chave novas. Por exemplo, no construtor aqui, eu estou usando val antes de cada parâmetro. Quando eu uso val no construtor, eu posso fazer isso daqui. p1.nome, p1.sobrenome. Ou seja, os parâmetros que eu passo para cá, nome, sobrenome e idade, eles ficam públicos. Então... Quando eu defino uma nova pessoa dessa maneira, new pessoa, etc., eu posso, sim, chamar ele direto. Isso, para quem já vem do mundo de Java, sabe que isso daqui é uma péssima prática. No mundo de Java, esse tipo de construção é proibido. Então a gente acaba preferindo usar getNome e etc. Em escala, isso não tem problema, porque nome e sobrenome podem ser declarados como se fossem métodos. A gente vai ver eventualmente nisso porque é do do getNome e não o nome inteiro no Java, mas por enquanto, confia em mim que simplesmente esse p1.nome, p1.sobrenome é completamente seguro de se usar. Detalhe interessante, como isso daqui é val, então essas propriedades elas são somente leitura, elas não estão habilitadas para gravação. Novo construtor, em escala, escala é um pouquinho diferente das outras linguagens. Em escala, você tem um construtor que eles chamam de primário. O que, que é o construtor primário? O construtor primário é aquele que você define na sua classe, aqui. Esse daqui é sempre o construtor primário. O construtor primário sempre recebe maior número de parâmetros. Por quê? E isso é importantíssimo. Porque os construtores secundários vão sempre chamar o primário. Então, consequentemente, se o construtor primário espera 3 parâmetros e eu passo 4 aqui, de alguma maneira esses 4 parâmetros vão ter que virar 3. É muito mais fácil a gente fazer o contrário. 3 parâmetros virarem 4 do que 4 virarem 3. Porque quando a gente vira, faz 4 virarem 3, a gente perde informação. E em escala, a ideia de construtor é um pouquinho críptica. Então, vamos acompanhar aqui passo a passo. Defini um método chamado this. Isso daqui define um construtor secundário. O construtor secundário em escala, ele necessariamente precisa chamar this na primeira posição. O que significa isso? Que eu não posso, sobre hipótese alguma aqui, por exemplo, abrir uma chave e começar a declarar val aqui e fechar chaves. Não, isso daqui não é permitido. Consequentemente, eu preciso chamar this na primeira posição. O que significa que eu não posso declarar nenhuma val, nenhuma var nenhum identificador antes do this, porque o this tem que ser a primeira posição. Eu não posso chamar um comando aqui, this tem que ser a primeira posição, ou seja, eu fico limitado pelo this. Então, tem essa duplicação aqui, nome completo.split, nome completo.split. Infelizmente, não tem muito como fazer. O código aqui é meio críptico, para quem quiser entender, eu tenho um nome completo, por exemplo, Maurício Zabo, O split transforma ele numa coleção, ou seja, ele vai virar Maurício, vírgula, Zabo, uma coleção de strings. Eu estou falando drop right, que significa mata esse daqui, e mk_string significa pega esses elementos que sobraram e transformar numa string separada por espaços. Da mesma forma, aqui nome completo ponto split no espaço last, ou seja, last significa pega apenas esse elemento aqui e esquece o resto. E a idade eu passo crua aqui. Então, se eu tenho uma idade aqui, eu passo ela crua aqui. Como que eu faço esse construtor? Da mesma forma que você faria um construtor primário. New pessoa, aqui eu tenho o nome completo e o número 12 que vai vir para a idade. O nome completo, Dino da Silva Sauro, vai cair nesse parâmetro nome completo, aqui, e a idade vai cair nesse parâmetro aqui. Quando eu uso println p1.nome, aparece escrito Dino da Silva, que é basicamente esse código aqui. Se eu, fizer, se eu representar ele, eu vou fazer um split aqui. Aí o dropWrite derruba esse daqui e junta isso daqui com o espaço, que vira Dino da Silva. E o last pega só esse último elemento aqui e o põe no sauro. Ok, esse exemplo de escala é um pouco críptico. Então, para quem veio do mundo Java, eu vou mostrar também um exemplo em Java que normalmente é o formato como a maior parte das linguagens funciona. Esse exemplo em Java, ele ficou um pouco maior, mas, mesma coisa de escala, declaramos uma classe. No construtor em Java, ele define-se assim, é um public, um método com o mesmo nome da classe, em um retorno. Esse tipo de construtor aqui, ele é usado em C Sharp, em C++, e consequentemente em Java, e outras linguagens também. Nesse construtor, eu estou passando uma string chamada nome, uma string chamada sobrenome e uma string chamada idade. Nesse outro construtor eu estou chamando uma string nome completo e uma string idade. O interessante de Java é que Java não tem exatamente esse conceito de construtor primário. Os dois construtores, para efeito da linguagem, são iguais. Aqui no construtor primário eu simplesmente atribuo as variáveis dentro da classe: diz nome, diz sobrenome, diz idade para o nome, sobrenome e a idade. Já aqui, nesse outro exemplo, nesse segundo construtor, eu já divido o nome. Como o código ficaria muito complicado se eu fizesse exatamente no modelo de escala, eu simplesmente pensei no nome duplo, ou seja, José Silva funciona, Dino Sauro funciona. Outros casos como João Paulo Silva já não funcionam, porque eu pego o... O primeiro elemento e o segundo. Então, ele iria entender que o sobrenome é Paulo e o primeiro nome é João. Mas não vamos nos atentar para isso por enquanto, é só um exemplo. Aqui eu defino uma array, ou seja, uma coleção, que é o nome completo split. E eu atribuo os valores. desnome nome é o primeiro elemento do nome dividido, de sobrenome é o segundo elemento do nome dividido, e desidade idade copia a idade daqui, tranquilamente. Percebe que em nenhum momento aqui eu chamei o construtor anterior. Eu poderia tê-lo chamado? Poderia também, usando a mesma sintaxe de escala. Claro que o this, nesse caso, precisaria ser o primeiro elemento do construtor, exatamente igual ao caso de escala. Mas, normalmente, as linguagens mais como C e C Sharp, elas usam mais esse formato aqui. Nós temos os dois construtores e os dois atribuem os valores das variáveis manualmente, sem um chamar o outro.